Foi num vídeo da JutJut, mentira, foi num vídeo com a JutJut, que eu vi alguém perguntar pra ela sobre ativismo de sofá e ela falou assim, não conheço, o que, que é isso? Gostei da menina. O que é, afinal de contas, de onde vem essa história? O que, que é ativismo, caso você não conheça, ativista de sofá é como as pessoas definem a galera que não vai pra rua, a galera que só é ativista online. Só Online. Veja bem, quando você vai para a rua berrando alguma coisa, uma palavra de ordem, se você for sozinho ou sozinha, com sorte, 100 pessoas vão te ver e passou um vento, acabou, as palavras foram embora, se assim, ninguém te filmou e aí você vai para a internet, né, nada aconteceu, todo mundo esqueceu de você. Na verdade, é capaz de você andar sem roupa pela rua e isso ser esquecido, desde que você dê sorte de não ter ninguém filmando, com o um celular ou com uma câmera. Então, veja bem, quando você faz o ativismo no sofá, quando você faz o ativismo na internet, você se expõe muito mais, as suas ideias são muito mais permanentes, ainda que as ideias desapareçam do Facebook. Né? Se você é um ativista num blog, se você é no YouTube, se você é ativista em lugares menos voláteis, mas mesmo no Facebook, volta e meia, alguém curte algo que eu falei, ou que é uma foto, uma besteira, geralmente uma besteira, de dois, três anos atrás. Então você vê, ativista de sofá, geralmente é colocado como uma coisa negativa. É, ah, aquela galera que não tem, não é verdade, que fica só de que só tem que ir para a rua mesmo, levar bala de borracha, levar gás mostarda? Não, que gás mostarda? É levar é, espelho de pimenta, gás lacrimogênio... Rapaz, se for assim, rapaz, rapariga, se for assim, ninguém vai para rua. Basta colocar a polícia para enfiar a porrada em todo mundo que acabou. Uma manifestação política no país. E aí, pelo jeito que o pessoal está disposto a isso, a dar porrada nas pessoas, nos cidadãos. E, se você for pensar, eu sempre lembro de uma peça, quando falam de ativismo de sofá, sempre lembro de uma peça do pessoal da CAL, que é um curso de artes de teatro aqui no rio de janeiro Eu vi uma peça de formatura deles que era sobre o marra a revolução francesa o Marat não era um ativista nem de sofá ele era um ativista de banheira que ele tinha aquela doença lá que ele tinha dores terríveis ele ficava imerso em banheira a maior parte do dia foi assassinado coitado fiz spoiler no final da escritório do cara desculpa qualquer ativismo qualquer processo político Passa por ideologia, passa por discussão, passa por diálogo. Na rua você não está fazendo diálogo, na rua você está mostrando um número. Eu entendo que a galera que vai para a rua e que vê que não tem gente indo pra rua, que tem pouca gente indo pra rua, e fica cara assim, poxa a gente, tem que ter massa, tem que ter, porque a massa online, ela é facilmente despesável, né, o cara pode ir lá pra China e falar assim, não, são 40, 60 pessoas que são contra mim, se você coloca 500 mil pessoas na rua, não tem como dizer que não tinha 500 mil, tem, né, o só fala, continua falando que tinha 50, 60 pessoas, 50, 60 não diz, mas que fala que transforma 100 mil em mil, transforma, como também transforma um mil em um milhão. Tem que tomar muito cuidado com os dois, com os vários lados dessa história, que tem milhões de interesses aí que nem sempre são os seus, né? Ou os meus. Então, o ativismo de sofá, vamos parar com essa besteira, tá? Cada um, foi o que a Jut disse, inclusive, cada um tem a sua forma de expressão. Tem gente que vai fazer piada, tem gente que vai fazer vídeo no YouTube, tem gente que vai falar no Facebook e já basta, tem gente que vai. Vou até pegar o exemplo dela. Você conversa com uma criança na rua que está se sentindo inferiorizada por causa da etnia dela, por causa do gênero dela, por causa da roupa dela, por causa do olho dela, do dente dela, do cabelo dela, o que seja. E você tem um papo legal com essa criança, você está tendo um ativismo um a um para empoderar, uma palavra que eu não gosto, a palavra é feia, né? A empoderamento é bom, a palavra que me incomoda. Empoderar uma criança que amanhã pode vir a ser uma pessoa que leve essa influência boa para milhares de pessoas então cada um pode cuidar do que faz melhor você não tem medo de ir para a rua apanhar do governo ótimo vamos parar também com esse negócio de governo né não sei se tem um governo, Oi governo! Parar com esse negócio de bater nas pessoas né francamente isso não dá certo com muito tempo não, daqui a pouco a é coisa é bom então vamos fazer o ativismo que a gente quer. Ah, eu, conf... não, eu não sou ativista de sofá. Sempre que eu posso eu vou para uma manifestaçãozinha porque eu gosto de ver gente, sabe? Eu gosto de gente. Gente legal, não parece nem né, gente. <risos> é muito legal ver principalmente quando é uma, uma gente enorme, assim, diversa. Quando é todo mundo igual é um pouco assustador. Assim. Por que está todo mundo igual aqui? Né? Mas quando é um monte de gente diferente, é muito legal. Foi assim em 2013. Então é isso. Vai fazer teu ativismo ou não? Ninguém é obrigado a ser ativista de nada também. Já ia esquecendo disso. Você quer curtir tua vida, ir para o restaurante, agradar teus amigos, sei lá ter uma noite agradável com teus amigos vendo série. Cara, se você for pensar, isso é um tipo de ativismo. Você está dando uma válvula de escape para as pessoas, um momento para as pessoas pensarem em viver a vida de boa, pelo menos por um momento. Que é outra coisa do pessoal que é contra ativismo do sofá, parece que tem que ser o tempo todo ativista, né? tipo, ah, você falou de futebol, o cara passou, a mulher passou, oito horas escrevendo textos sobre golpe político, etc. Aí, cansada, ela vai pro joguinho de futebol dela torcer, aliviar a tensão, jogar para fora essa adrenalina, aí ela vai, é, tá no jogo de futebol. <risos> então é isso, vamos parar de olhar as coisas afuniladas. Ah, se o cara está no funil do ativismo do sofá, você pode nem saber que é, esse cara, essa, essa mulher, faz outras coisas além do ativismo do sofá. E vamos parar de desvalorizar esse ou aquele ativismo. Ativismo é tudo ativismo e viver a vida é necessário. E não julgue que aquela pessoa não faz nada consciente, não alienado. Porque pode ser simplesmente que a pessoa tenha optado por não passar pelo estresse de divulgar para as pessoas que ela tem essa pauta também, ela faz escondida. Beleza? Espero que o vídeo seja útil para você, para alguma pessoa que você conheça. Tchau, tchau. Eu gosto muito de gente, cara, gente, mas porque muita gente, gente, muita gente.